Olá, graça e paz auxiliares, preciosos ministros e senhores, estamos aqui mais uma vez gravando uma aula sobre o papel o chamado de ser um auxiliar de excelência e hoje a nossa tarde fica muito mais linda com a presença da nossa pastora. Olá, tudo bem, queridos auxiliares, que o senhor esteja falando com vocês através das nossas vidas, que o senhor esteja ministrando, que você possa abrir teu coração e receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa tarde. Amém, amém. Nós sempre buscamos no Senhor é, conteúdos, assuntos que é, venham falar em relação a esse desenvolvimento, essa capacitação de ser auxiliar, porque, na verdade, você está em um ministério que Deus viu algo precioso no seu coração e você disse, eis-me aqui. Então, a nossa ferramenta que nós queremos oferecer é isso, é capacitar você a olhar de uma outra ótica, de uma outra dimensão, assuntos, é, é, ministrações que serão muito importantes você ter esse conhecimento para poder exercer esse chamado de auxiliar e, naturalmente, futuramente, um chamado de liderança. Nós vamos trabalhar aqui em torno dos 10 minutos, então você separa esse tempo, de repente tem ali em suas mãos a sua anotação, temos bastante assuntos, bastante versículos para poder citar aqui para vocês, então é um tempo de estudo, não é simplesmente assistir, tanto é que no final desse conteúdo tem algumas tarefas e eu queria parabenizar a todos que no vídeo passado, na semana passada, corresponderam à chamada eu sei que alguns não corresponderam porque, de repente, ainda não entende até mesmo aquilo que nós vamos ministrar hoje, tão essencial na vida de um futuro líder. Eu vou passar aqui os slides para vocês. O título desse nosso assunto, desse nosso tema, está voltado ao princípio de honra. É Interessante que muitas das vezes nós não entendemos realmente o que significa esse princípio de honra. E nós separamos alguns versículos que nós encontramos na, na Palavra de Deus, três princípios essenciais no papel de filho de Deus, auxiliar e depois futuro líder. O primeiro princípio que nós precisamos ter em nossos corações de honra é honrar a Deus. Mateus 15, versículo 8, a Palavra de Deus diz, disse Jesus, aonde estiver o teu tesouro, Ali estará também o teu coração. Somos chamados para honrar o Senhor por tudo aquilo que ele fez em nossas vidas. O versículo acaba aqui, aqui é um cumprimento, né? Nós somos chamados para honrar o Senhor por tudo aquilo que ele fez. Por quê? Porque ele que nos tirou do pecado, ele deu uma nova vida, restaurou a nossa sorte, trouxe salvação, para todos e algumas atitudes da pastora eh, quer citar aqui eh, em relação qual são as nossas atitudes que podem agradar honrar o Senhor o princípio de honra nas nossas vidas ele nos leva a pessoas de sucesso né quando nós aprendemos a honrar e nós precisamos praticar isso né e naturalmente é, são atitudes que todos os dias nós precisamos melhorar nós precisamos é ter né Aqui essas atitudes nós podemos é, retribuir ao nosso Deus, ao primeiro que nós precisamos dar a honra, o louvor, né? é dando graças a Ele, né? Dá graças ao teu Deus, àquele que criou. É, em primeira sessão 105:18 ele diz assim: em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para conosco. Então essa é a vontade do Pai. Né, a segunda atitude é perdoando né? perdoando a si mesmo perdoando aos outros porque Colossenses 3,13 diz assim, ó, suportando vós uns aos outros perdoando vós uns aos outros se alguém tiver queixa contra o outro como Cristo vos perdoou assim fazei vós também então é muito importante nós temos esse coração perdoador esse coração que suporta né, uns aos outros. É isso que o Senhor, uma das atitudes que contribui para nós honrarmos aquilo que Deus, que Jesus fez por nós lá na cruz. A terceira atitude é fale sempre a verdade. É, fale sempre a verdade. Efésios 4, 25 diz assim, é, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um como o seu, um seu próximo porque somos membros uns dos outros. Né? Então, é isso, é, quando você fala a verdade para o próximo quando você fala a verdade para você mesmo, é, isso é uma atitude de honra. Né? Isso é uma atitude que você está dizendo, eu quero honrar essa pessoa com palavras verdadeiras, com atitudes verdadeiras. A quarta atitude é, escolha bem as palavras, né? como nós precisamos é, cuidar das nossas palavras, porque nós sabemos que da, no, da mesma boca que jorra a maldição, pode jorrar a benção, é, ela, ela né, pode ser um canal dos dois lados, mas você que escolhe isso, você que decide se você quer é, abençoar ou se você quer amaldiçoar. Então, Efésios 4,29 diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas é, só o que for boa para promover a edificação, para que de graça ah, ao, aos que o ouvem. Então, assim, sempre é, cuide das suas palavras, que elas sejam palavras ah, amáveis, palavras mesmo, sabe, que você pensa assim, ah, mas e na hora de corrigir? Na hora de, da exortação, né? Que muitas vezes nós vamos precisar usar de, disso, né? É, mas mesmo assim, nós podemos ter palavras certas. Né? Palavras é, que nós olhamos para o nosso próprio Jesus quando estava nessa terra, é, em todas as suas palavras. Ele sempre foi muito cuidadoso. é né? Muito cuidadoso com as suas palavras para não desonrar ninguém, para não deixar ninguém... É, com o seu coração ferido por causa das palavras. Né? Então, nós precisamos cuidar e escolher bem as palavras. É, a nossa quinta atitude é com as nossas finanças. Né? Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, Honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. E se encherão os seus celeiros e transbordarão de divinas nos seus galários. Então, assim, que nós possamos honrar o nosso Deus. É, com as nossas finanças, é, se você ainda tem essa, essa dificuldade, né? não entendeu ainda o propósito de um dízimo, de uma é, oferta, né? que você possa entender que isso é para honrar aquilo que Deus já fez por nós, né? o que a Bíblia diz, honra é, a Deus com os seus bens. Amém. Na verdade, na maioria das vezes, nós queremos que Deus nos honre, mas muitas das vezes a gente acaba esquecendo de honrar ao Senhor. Assim também como o segundo princípio é honrar pai e mãe. Sabia que esse é um dos princípios mais preciosos que a palavra de Deus nos ensina? Quando diz em Efésios 6, cap... é, versículo 1 ao 4, Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina da admoestação do Senhor. 1 Timóteo 5:4, a palavra de Deus diz, mas se... Alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade com a sua própria família e a recompensa e a recompensar seus pais, porque isso é bom, agradável diante de Deus. Na maioria das vezes nós vemos que quando uma pessoa vem para a igreja e naturalmente ela começa a organizar a sua vida, e ela começa a olhar para a sua família, para o seu parentesco, para os seus pais e deixa te honrar. Naturalmente, viver junto com eles não vai mais existir, porque naturalmente eles vão fazer parte do nosso parentesco. Mas pai é pai, mãe é mãe, bênção é bênção. E nós precisamos ter essa mentalidade, porque a grande maioria de nós somos pais. E nós queremos que os nossos filhos um dia venham nos honrar. Mas, naturalmente, eu só vou ser é, honrado quando eu honrar. Assim também o marido para a esposa. Primeira de Pedro, ele fala, né? honra o marido a sua esposa. É, Pedro também, 3.1, vai dizer que a mulher também deve honrar o marido. Assim também os filhos devem honrar os seus pais. Olha só que a honra, ela parte de nós para com Deus. Agora também de nós para com os nossos pais. O que você acha, pastora, desse princípio de honrar pai e mãe? É, o interessante é que esse, essa primeira honra, né, essa honra aos nossos pais, ela nos garante, ela nos mostra uma promessa aí, né, de vida longa. Honra teu pai e tua mãe e terá uma vida longa. né? Então, assim, como é importante nós sabermos. A, a importância de nós honrarmos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, os nossos filhos, é, a nossa família em geral, né? Como é importante nós sabermos dar honra a esses que estão ao nosso lado, aqueles que foram os nossos, aqueles que nos geraram, aqueles que nos criaram, aqueles que cuidaram de nós, e mesmo que hoje, quem sabe, já estão mais velhinhos, ou já, né, você já não mora mais com eles, mas uh, isso não não, não não não importa, né? O que importa é a sua honra a eles em todo o tempo. Enquanto tiver vida, né? você precisa honrar a, a sua família, o seu pai, a sua mãe, os teus, é, o seu cônjuge. Então, assim, o importante disso é porque nós queremos é com promessa, né? Nós teremos vida longa. Amém. E um terceiro princípio tão precioso é honrar as nossas autoridades. Hebreus 13:17 diz, Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Romanos 13,1 diz, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus e o que existem foram ordenadas por Deus. É interessante, amados, que quando nós é, assumimos um papel de auxiliar, muitas das vezes as nossas maiores preocupações é, será que os discípulos que ficarão comigo irão me honrar? Ou a gente fala, será que eles vão me obedecer? Será que eles vão ter compromisso comigo? Naturalmente, eles somente farão se eu fizer. Ou seja, nós temos uma grande facilidade de ser é, é, submissos, obedientes, disciplinados, honrar os nossos pastores. Mas às vezes a gente tem uma grande dificuldade, amados, de honrar o nosso líder de célula. E a gente já percebeu em alguns momentos, e Deus não permitiu a legitimação de auxiliares que não conseguem ser submissos ou não honram os seus líderes. Agora eu te pergunto, como que, se eu não honro o meu líder, eu serei honrado com os meus discípulos? Então eu preciso honrar aquele que um dia facilitou a minha vida aquele que orou, que investiu em mim, que preparou uma célula, preparou um alimento. E essa honra, amados, ela não tem prazo de validade. Às vezes a gente é, honra é, a, o nosso líder até quando ele é nosso líder. E aí a intenção parece-me que quando a gente... É, deixa de ser auxiliar a gente está graças a Deus porque agora esse ou essa já não é só os meus líderes, não meus queridos honrar não tem prazo de validade, é claro que honrar não é bajular, ou aqui eu coloquei entre parênteses, puxar o saco honrar na verdade na palavra, no dicionário ele vai ter o seguinte significado é uma avaliação um apreço valorização Respeito e glória. Quando honramos uma pessoa, é, nós falamos que ela é, é extremamente valiosa aos nossos olhos. É, o quanto é importante, né? Nós, é, como líderes, como pessoas que desejamos é, ser um líder ainda, né, vocês como estão em, em, aí sendo treinados para uma futura liderança. O como é importante, né? Você, é, você se dispor a honrar a sua liderança, a, a honrar aqueles que estão, uh, é, pagam um preço pela sua vida, né? E se, se dedicam a você, se dedicam um tempo para você. Então, assim, como é importante nós termos isso no nosso coração. Como eu falei lá no começo, né? A pessoa que sabe da honra, ela só tem a ganhar, né? Ela só tende a ser uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque todos que estão ao seu redor vão honrar ela. Vão te honrar. porque Porque você sabe dar honra a outras pessoas. é Como o pastor falou, muitas vezes nós queremos que as pessoas deem honra a nós. Mas nós não sabemos dar honra ao nosso líder. Não sabemos dar honra àquelas pessoas que são que são nosso pastor, nossas autoridades, os nossos Paz, mas para mim eu quero honra. Né? Então é fácil eu querer honra para mim sem eu ter que honrar os outros. Né? Então a, a, o princípio, queridos, começa em mim. Se eu sei honrar, se eu sei é, honrar o meu líder, os meus discípulos vão saber me honrar. Né? Se eu sei é, honrar o meu pai, os meus filhos vão me honrar. Né? Então tudo isso é uma semente que eu preciso uh, entender e praticar. Então, que você possa entender o princípio de honra. Né? você faz aqui que você honra hoje e amanhã você será honrado. Né? Alguém vai honrar você. É né? um discípulo teu e, às vezes, a, essa, essa honra uh, pode ser que esteja nos mínimos detalhes. A gente acha que, como o pastor colocou ali, né? não é ficar uh, bajulando, mas honra significa também, sabe quando você coloca uma mensagem lá no seu grupo, é, você é líder, e você espera no mínimo um positivo, um ok, isso significa honra também, porque você não está falando sozinho, você tem pessoas que estão com você, andando com você. né? E se você é um discípulo hoje, e o seu líder coloca um recado lá no seu grupo, e você vai lá e diz amém, é, com certeza, querido, quando você for um líder de célula ou um líder de ministério e você colocar no seu grupo algum recado, os seus discípulos com certeza irão te honrar. Porque um dia você honrou aquele que é, deu um recado e você concordou, você deixou o seu amém. Então são feitas nas pequenas coisas. Muitas vezes nós acabamos que nos enganamos é, e queremos... E a honra seja em grandes coisas, em grande proporção. E nós aprendemos que na vida, com Deus, com as nossas famílias, com os nossos liderados, a honra começa no simples, começa numa palavra, começa num gesto. E aí o Senhor vai nos modelando e nos mostrando que nós precisamos honrar para ser honrados. Amém, amém. Já foram quase 20 minutos, 10 minutos em cada um, então deu 20 minutos, <risos> lógico. Três princípios preciosos de honrar. Honrar a Deus, honrar pai e mãe e honrar as nossas autoridades. Naturalmente, a gente quer finalizar esse vídeo com um desafio, uma atividade. Eu gostaria de convidar você a ter um princípio, uma atitude, uma ação de honra para o seu líder. Por favor, não bajule, não precisa comprar uma roupa, um presentaço, por mais que se você sentir esse coração, fique à vontade. Mas eu queria te convidar para esses próximos dias, você procurar o seu líder, não nossos pastores, mas o seu líder de célula, o seu líder de ministério, e mandar uma mensagem para ele, para ela, comprar uma lembrancinha, dar um abraço, falar palavras de relevância para eles, e diga, eu estou fazendo isso porque eu quero te honrar. E, naturalmente, tudo aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Você será honrado, sim, no seu ministério. Não se preocupe se você honrar o seu líder, a sua líder, né, né, enquanto você ainda é vice si, Ok ok? É, uma segunda atividade, eu vou abrir o grupo e eu queria que você é, escrevesse ou mandasse em áudio qual é o seu ponto de vida sobre a honra. Né, o seu conceito, se há entendimento, se há compreensão desses princípios ou se de repente você quer acrescentar mais algum assim também é que você possa é, é, compartilhar essa experiência que você teve de honrar alguém e hoje já pode estar colhendo honra de alguém E sabe, você já passou com essa experiência de honrar e imediatamente já ser honrado então eu queria convidar você a comentar aqui seja em escrita ou em áudio, para que juntos nós possamos, durante essa semana, aí, compartilhar esse princípio tão poderoso, que é o princípio de honra, o princípio de dar e o princípio de receber. Mas nós não recebemos se nós não damos. Então, você é convidado, a partir de agora, a honrar. E eu tenho certeza que você será honrado nesse ministério maravilhoso que você está carregando. Amém, meus queridos? Deus te abençoe, fique com Deus. Qualquer coisa, estamos sempre aí à disposição. Tchau, então, tchau. Tchau, Deus abençoe.